Fino, Kitchen, bagulho. é bagulho. Oh. desculpa. Nada demais. Fiquei um pouco nervosa. Manquei pra cá. Ah, sorte. mas tá bom já, né? Eu não gostei de homem bater em mim, não. Aí. Vamos. Eu tentei roubar o low pra desmanchar, pô. Ah, Hum, eu tô massa. Não, tô falando, bota em algum low aí o... as paradas. Sem querer. Ai. E aí, querida, tudo bem? Ajudar o comerciante local? Salve, meu querida, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilona? E você, coração? Ajuda o comerciante local, por favor, coração? Caralho, tô sangrando ainda. E aí, minha querida, como é que você tá? Brinda e o branco é teu, Friz? Chama a polícia, viu? É meu. Deixei dentro dele. Tá. A sorry é nóis? Vambora, vambora, vambora, vambora. vamos vamos vamos um dia tu vai me perdoar por isso? Oh. Mesmo? Mesmo. Ah. Vamos lá passar em casa, você pega um kitzinho. Não, bobagem. Vem cá, vem cá. Oi, coração. Coração, caralho, você tá louco? vai É, virar, okay. pra tratar bem, pra atender sempre, entendeu? Pra eles é, é bom que ela Vendeu? comprou de mim mesmo essa puta. Oh, de mim, não estão comprando mais não, viu? Empaquei.